Eu sou é a Dilma. e hoje, hoje, só que não é preciso meu iluso Papai Noel para nós jogarmos um jogo para pôr Papai Noel. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e sim, bora. Estamos aqui, é um joguinho do Google, tá bom? Bem pro Google que também é dono do YouTube, né? É o chefe, né? O patrão. Então, temos que procurar o Papai Noel. Eu... já estou... Mas tudo bem. Temos um, como procurar o Papai Noel no museu, no laboratório, nas montanhas e na praia. Vamos procurar... Vamos começar bem início. Vamos procurar no museu. No museu é bom, é no museu. Temos que procurar primeiro o Papai Noel. Vamos lá. Onde é que tá o Papai Noel? O Papai Noel. Vamos me ajudar a encontrar teu irmão, pô. Se É Esse aqui? Não. É esse aqui. Yes. Temos que encontrar o pinguim. Onde é que tá o pinguim, meu Deus do céu? Pinguim, pinguim, pinguim, pinguim. Cadê o pinguim, meu Jesus? Esse aqui? Não. Pinguim. E... Cadê o pinguim? O pior é que a imagem é grande, então o pinguim vai sair em qualquer lugar. Esse aqui? Não. Aqui! Achei! Assim. Tem um biscoito. É biscoito de gengibre. É esse? O biscoito... Cadê, gente? O biscoito de gengibre. É esse aqui? Não. Biscoito de gengibre. Cadê né? você? Pior que é muito pequenininho. Assim, as meu Deus. Esse aqui? Não. Não. Oh, meu Deus. O servo, né? Como é que chama os Rena, rena, rena. Rena, vamos achar a rena do Papai Noel. Cadê rena? Rena, rena, rena, rena, rena, rena, Como é que é a ah, rena? A rena é nesse formato aqui. Eu tenho que achar um bichinho. Cadê a rena? Rena, rena, rena, rena, rena, rena. Rena, rena. rena, rena. Parece que eu tô falando Rena. Renan. gente. Aqui! Achei! Vamos encontrar esse bichinho. Não sei que seja esse bichinho, não. Vamos achar o bichinho. Eu... Cadê o bichinho, gente? Cadê o bichinho? Achei! Não massa da bandeira. Ah, dá é pra dar zoom? E eu sofrendo, pô, pagando mó... o negócio. Ah, não precisa apertar. Nossa, eu aqui sofrendo pra achar o um negócio, eu Podia dar zoom esse tempo todo. O o nome de meu mousepad de O que? Tô... Okay, onde é que tá esse briguesto? Acho que provavelmente vocês já acharam. E eu tô aqui lesando, né? Como sempre. Okay. Dica: Eu quero dica. Aqui? Aqui! Nossa, que tapada! E a mamãe Noel, ela não tava aqui? Yes! Eu consegui! Vamos pra mais uma de onde está o Papai Noel? Ok, ok, ok Ajude o tensor a praticar o conhecimento de imagens. O tensor é um robô de aprendizado de máquina que ajuda o Papai Noel a decifrar as cartas que ele recebe das crianças do mundo todo. Ajude o tensor a praticar. Desenhe os itens que aparecerem na tela e ele dirá o que você vê. Quanto mais você desenha, mais inteligente o tensor fica. Vamos ajudar o Papai Noel a ser mais eficiente do que nunca nessa época de festas. Com certeza. Temos que desenhar um duende. Não sei como é que desenha um é... Taco de rock. Eu vejo taco de rock. Olha só bunda, meu Deus. Saxofone. Colar. Isso errado. Snorkel. Picolé. Candelabro. Mochila ajada. Elefante. Cachorro. Você vê que minha habilidade de desenho é incrível. Bebê. Você vê um bebê eu nisso aqui? Você, tá... você tem demência? Vamos desenhar o papelão. Desenhar o papelão é fácil. Eu tenho inspiração. Vamos desenhar a barba. A barba. Eu vejo o é São isso. Paulo, mas eu vou necessitar. Um... Não sei bem o que é dedão. isso. Eu vejo é. dedão. Barba. Eu vejo cesta. Não sei bem o que é isso. Eu vejo banheira. Balde que é isso? Eu vejo o caminhada. Papai Noel! É Papai Chupa. Noel. Desenhar meias. Ah, meia é fácil. Eu quero pintar, mudar a cor. Ah, não dá mudar. Okay. Porque. Eu vejo o nariz. Pé. Meia. Já sei. É meias. É que esquiador. vejo capacete, colher, taco de beisebol, trompete, clarinete, sapato, chave, baleia, abajur. Veja que é um carro do futuro. OK, atenção a reconhecer. Vamos jogar de novo, claro. É super perfeita a desenhista. Não, minha habilidade. O boneco de gengibre, um bonequinho de gengibre é aquele que tem o cabeção assim, ó, ó, ó, Eu vejo o sapato. Aí você vem aqui, eu vejo assim, ó, assim. Picolé. Pirulito. Balão de ar quente. Povo. Colar. Bebê. Urso. Elefante. Ursinho de pelúcia. Eu vejo nariz, vagem, clipe de papel, alicate, já sei. Buraco é de gengibre. Meia de novo, né? Porque o problema dele é. Meia. Quem pede meia no Natal, né? Eu vejo linha. Não faz sentido. É. Meia. Já sei. É meia. Não faz sentido. Quem pede meia no Natal? Não faz sentido. Doces. Doces, doces. A ah, doce é fácil. É fácil, eu... eu vejo vejo círculo, frigideira, abacaxi, já sei, é doce Ela é uma moça inteligente aqui, tá? Chaminé. Não dá pra puxar aqui, não? Eu vejo fósforos, carvo, cerca, prego, prancha, já sei, Show. é chaminé. Desculpa, né? A moça que é burra. Não sou eu que desenho mal. Não é, papai? Não. Você não concorda comigo? Que não sou eu com desenho mal? Ok, ele não concorda comigo. Tá de castigo. Vou não concordar com a mamãe. Você tá de castigo. Não é de te chorar, não. Acabou. Acabou. As crianças de hoje em dia. Vamos jogar o jogo da selfie do papai noel. Meu filho é muito bom É gorro, né, que fala É gorro <risos> Filho do céu Chora não, chora não Céu filho do papai né? o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que tirar, ok, eu vou ver o doidão uh! Vamos cortar Essa barba, meu filho E tem que estar gatinho É o futuro da nossa Ah, volta a crescer a barba? Não cresce, tem que crescer bonito Parça aqui, ó. Ó, ó, ó, ó, ó. Por que você é mais do que eu um quero? Que sonho! Não, peraí, peraí. peraí. Faça um papai de respeito, Júlia. Vamos oh, lá. Vamos cortar aqui. Porra, foi estilo, hein? Fica louca. Oh. Vamos fazer o seguinte: limpa aqui, gente. Ai que bonitinho. Vem cá, limpa isso aqui. Eu vou cortar a barba do jovem. Manda tudo. Ó. Ixi, crachei o site. O painel ficou tão feio que o site crachou. É um bullying com as pessoas feias. Ok, o Papai Noel voltou aqui. Corta tudo, a barba do Papai Noel. Corta tudo. Vamos começar do início, tá, Papai Noel? Isso, okay, falta de Coitado, Papai Noel, né? Ele tá falando, meu Deus, vem essa doente metal que tá fazendo a minha barba, né? Acho que é estilo. Vocês não acham que é estilo? Vamos dar um ver na barba do Papai Noel assim, ó. ó, ó. Nossa, aí foi estilo. Bom. Agora, as novinha gama do Papai Noel. Estilo. Vou fazer um risquinho na sobrancelha. Ah, não dá pra dar risquinho. O Papai Noel tem que ficar careca. Tem que esticar. Esteja... Papai Noel com um cabelo. Ok, tira esse cabelinho aqui de dentro. Vamos pintar a barba de um lado. Vai fazer bem aqui, ó. De um lado é vermelho. O sangue assim, ó, me corte. E do outro a gente bota um azul assim no estilo. Vocês estão entendendo? Tem paparé mais estiloso que esse? Tem. Eu desconheço. Tem como pintar cabelo? Não, não tem como pintar o cabelo. Tá vendo? Não, peraí, tá faltando aqui. Tá vendo? Olha que cara no estilo. Opa. Jeane Al. Certo. Uh! Olha é isso. Perfeito, né, mãe? Perfeito. Ficou perfeito. Tem papai Noel, mas mais no estilo que é esse? Claro que não tem. Você não concorda, filho? não concorda com nada, criança. Senta aqui. Mas, então, eu acho que com esse caro que nós fizemos, acho que tá bom, né, o vídeo. Vocês não curtiram ou não? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Um beijo pra quem quiser. Um Feliz Natal pra todo mundo e tchau. Vamos cantar uma música de Natal? Então é Natal e no novo também. Uh, uh, uh. Eu não lembro a letra. Vamos pensar outro. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem. Faz hey, na terra. É paz na terra? Sei lá. É. Vivendo a cantar. Eu não lembro mais a letra. Lá, lá, lá, lá, lá. Hey.